Com, com agora, com a edição dominical de do hoje em dia, haverá um rodízio de apresentadores ou estará todo mundo com um o Quarteto Fantástico de segunda a sexta e também aos domingos? Eu imagino que com o tempo a gente tenha um rodízio, porque cada um dos apresentadores tem também quadros que a gente grava fora do programa, então é natural que a gente tenha o um CGK, cada um de nós, a Tiziane tem o um Troca de Esposas, a Rikman grava o Réa, eu gravo o Aeroporto é muito provável que isso aconteça a Record é tem um elenco extraordinário de apresentadores e de, de repórteres. Então a gente só vai sentir isso com o tempo. É muito cedo a gente falar a respeito disso e não somos nós, os apresentadores, que devemos falar mas sim a direção, ela que vai sentir isso diante da necessidade. E organizando. Mas eu acredito que sim. Em virtude dessa demanda que a gente tem de outras de, atrações, de, de, de, de, de quadros dentro sim. do hoje em dia e de programas que não são apenas hoje em dia, a gente está fazendo outros programas além do hoje em dia. Então por isso, eu acredito que sim. sim. E aqui no do Domingo Talks, um apresentado bom, pela Adriana Araújo. Todo mundo, desde a equipe do Hoje em Dia até o Câmara Record, reforçando o, o trabalho da Record é em fazer uma programação dominical para a família brasileira. Na parte do Hoje em Dia, como tem sido esse trabalho? de Pensar em pautas, informações e até atrações de variedades para toda a família brasileira. É, hoje em Dia já faz isso, segunda a sexta-feira, né? Todo, todo o programa. Então, isso não vai ser uma edição é totalmente diferente. Ela vai buscar talvez uma reportagem especial, uma matéria especial, algo que talvez é, possa levar um entretenimento, talvez uma duração maior, não que a gente tenha um quadro diferenciado. Talvez ela tenha uma duração maior, a gente vai sentir isso de acordo com o que o pessoal estiver rendendo, em termos de audiência, com o que o público está gostando, e aí a gente vai sentir, é o que eu falei, a gente vai... Decolar com o um avião e aí durante o percurso da viagem A gente vai corrigindo para saber exatamente o que a gente pode ou não fazer De acordo com os resultados que a gente tiver eh, Tanto de audiência como comercialmente falando também tá justamente de sentir a atração, a resposta do público é, Também pode é. ter mais atenção ali para o ao vivo Se tiver manifestações, algum grande acontecimento ali ao vivo não, sim, a, a prioridade é sempre o jornalismo acontece segunda, sim, Como acontece de segunda ou sexta-feira? Quando a gente tem algum chamado é urgente a gente abre espaço para uma reportagem ou algo assim, para abrir espaço isso é absolutamente natural, a gente faz isso sempre mas é, ao longo desses cinco anos, a gente está no sexto ano o vem se modificando com quadros, contrações, com a maneira de ser de quando a gente conduzir é Muitas vezes as pessoas não percebem, mas a gente vai montando a, a maneira do programa a ser apresentado de, de, de acordo com aquilo que vai sendo certo, de, de acordo com aquilo que a gente vai sentindo que está rendendo. Não vai ser diferente com a edição dominical também, não.